aí pessoal, beleza? Aqui ó, acabou de ficar pronto a gente tá conferindo as peças acabaram de chegar é um cliente do Rio de Janeiro ele ele optou por um kit da CB500X 2019 é, são itens que obviamente tem para outras motos também mas é, a gente tá fazendo esse vídeo aqui exclusivo aqui para esse kit desse cliente. É, ele já recebeu outros itens aqui, que é o slider principal. É, outras peças que fazem parte do kit aqui. E essas peças acabaram de chegar da anodização. Já estão prontas aqui, ele optou pelo kit todo em vermelho. Então ele vai receber daqui a pouco o, o retrovisor tá? Retrovisor, par de retrovisores, né? O par de manopla, o par de manete da Procton, Olha aí, ó. Sensacional. Próprio para a moto dele, o peso de guidão, que às vezes o pessoal pede a manopla e não tem o peso de guidão, quer usar o original. Mas não fica esteticamente bonito Porque ele é um peso de guidão mais curto Esse daqui ó, já dá o acabamento Que a moto precisa Olha a cor, ó Batendo certinho Que a gente fala muito para os clientes Às vezes eles, eles querem comprar é, Separado Mas fica um pouco complicado Porque nem sempre a cor da anodização bate Então a gente... A gente... Prefere que o cliente, se a gente não tiver aqui pronta entrega, que ele espere um pouquinho a gente já esperar um kit que venha com a anodização igual para não dar diferença de cor. Aí fica ok, entendeu? Fica muito top na moto. Esse aqui é o, o suporte com micro slider. Vai na balança. Ó. Mostrando aqui, aqui, ó. Ah, esse aqui deu pra ver, ó. Legal, ó. CB500R, F e X, Esse aqui serve para todas, tá? De 2015 até 2019. É próximo, né galera? Não tem que falar muito assim, todo mundo já conhece. Vem com o micro slider aqui, você pode escolher a opção de cor. A peça em si bem acabada, bem trabalhada, 100% de instalação sem adaptação a gente gosta de focar muito nisso daí que não tem que fazer nada é só chegar e instalar todos os itens tá manete esse manete aqui com o regulador de altura né olha aí e é uma anodização diferenciada né são peças que vão aguentar e muito tempo debaixo de sol e chuva o contato com luva sem luva, não são peças aí, tem muito cliente que fala pra gente assim, nossa, mas esse manete esse preço a gente fala assim, olha, você pode comprar aí e pagar 100 reais no manete mas aí você compra ele vermelho, você compra ele dourado, o que que acontece em um mês a peça tá branca, tá prata tá, começa a ficar cheio de, de, de falha começa a ficar cheio de marca de dedo Compensa Aí você vai ter aquela moto toda falhada Com peça feia Não compensa Compensa você adquirir um produto Que você vai colocar na sua moto Independente de quanto tempo que você fique com ela Mas você vai ficar satisfeito Tá? ó Olha o grip ó Olha, olha, olha Olha aqui, olha o produto Sensacional tá isso tudo aqui essa peça aqui mesmo essa manopla aqui ela é toda de alumínio tá uma peça inteira o grip aqui de borracha bem colado você vai conseguir usar ele com luva sem luva na chuva no sol não tem problemas retrovisor são cinco pontas não é aquele retrovisor que é só para mostrar que tem não é retrovisor que te dá visibilidade da ajuste Agora eu tô filmando aqui com uma, uma mão só Fazendo um vídeo aqui só Só pra galera que não conhece ainda Que nunca teve oportunidade De, de ter um vídeo desse, desse porte aqui Mostrando os detalhes tá? Mas você consegue ajustar aqui Depois você tem o um outro ajuste aqui De ângulo E aqui ele vai ali na base do manicoto Aqui, tá? Você encaixa ele ali Parafuso, todos os parafusos aqui ele já vem pronto, aliás, até ele já vem com, não é o caso da CB500X do cliente, mas vai junto. Se porventura depois o cliente trocar para uma moto que tem carenagem, ele consegue colocar, que vem o kit de parafusos aqui, ó. não é só específico para a moto dele, ele consegue de repente, ah, eu vou reutilizar aquele retrovisor que eu comprei em outra moto, que agora eu peguei uma carenada, eu consigo utilizar? Consegue. Tem os parafusos aqui, ó. Parafuso da Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki. Vem tudo aqui. Ah, minha moto não é carenada. Vem a base. Futuramente você trocou de moto aí, colocou uma colocou uma, uma moto carenagem na garagem? Aqui, ó. Tem. Esse cliente não vai usar. Mas ele tá lá. Tá no preço. Tá embutido. Não tem essa. Tá? A gente manda completo o cliente ficar satisfeito muito top eu tenho certeza que o cliente já já está satisfeito com os, os primeiros itens que ele recebeu e ele vai ficar mais ainda que ele vai colocar a moto dele zero com todos os produtos pronto tá nós somos a Red Max a gente atende o Brasil todo e o mundo afora a gente manda esses itens aqui também para fora para fora do país e a gente tá, tem feito conseguido atender todos os clientes com bastante excelência né vem vem se tornar cliente da Red Max vem comprar com a gente com certeza vocês vão ficar satisfeito não só com o atendimento não só com o produto mas com tudo tudo com suporte tudo com experiência de quem entende de moto de quem anda de anda com as motos e não só quer vender a gente quer a gente quer deixar os nossos clientes satisfeitos e transformar eles em parceiros. Grande abraço, galera! Fica com Deus. Nosso site é o Red Max, www Redmax www.redmax.com.br WhatsApp a gente tem o 12 41 e o 12 98 e a gente está à disposição para atender, para tirar dúvida, fazer orçamento, cotação. Fala com a gente que a gente está à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.